Olá, canveiros e canveiras, tudo bem com vocês? Que tal você fazer aquela miniatura fantástica no YouTube? Eu prefiro o termo miniatura, porque quando você acessa por celular ou até mesmo pela televisão, você meio um monte de pequenininho, miniatura mesmo, então ficar mini lá é mais fácil de guardar do que essas variações, tá? Mas pode chamar o nome que quiser, aqui eu vou chamar de miniatura. Beleza, e qual que é a importância dessa miniatura? Ela tem que ser convidativa para atrair o espectador. A dar uma olhada no que você produziu. Se você fizer uma miniatura meio capenga, é provável que ele passe batido lá na timeline, lá na linha e as pessoas não vão ver. Diferentemente, se você faz uma miniatura mais interessante, mais atraente e qual o assunto principal do vídeo, então você faz uma entrega lá, você já dá um spoiler para ele, para ele saber do que se trata e fazendo ela atraente ele já vai clicar na sua miniatura para ver o seu vídeo. Então, vamos lá comigo no computador que eu vou te ensinar como fazer essa capinha legalzinha, bonitinha. Aqui na home do Canva, você vem no campo de pesquisa. Para facilitar, já digita logo de cara YouTube. A sugestão a primeira que veio no meu caso é miniatura do YouTube. É isso que a gente precisa. Então, eu vou clicar nela. Aqui você tem duas opções. Ou você seleciona o modelo que ele está sugerindo aqui, que está todo misturado aos setores, alimentação, academia parte de música, enfim, stand-up, tá tudo misturado. Mas como eu quero mais setorizado, eu quero uma sugestão setorizada, eu vou clicar aqui em criar um design de miniatura do YouTube em branco. Agora fica mais fácil para você ver setorização. Então tem aqui para exercícios, essa primeira, essa segunda é uma mistura de a parte musical com stand-up a parte gastronômica, a parte de beleza a parte de tutoriais, a parte de turismo e outros resultados então no caso deste vídeo eu vou pegar o setor de beleza então vamos clicar em ver tudo olha que interessante tem bastante sugestões de uh, templates ou modelos que você pode utilizar. Eu vou selecionar uma aqui que tem três tipos, tem o mesmo design, porém três formas diferentes de você montar a sua capa. Isso é legal porque no futuro, se você quer manter essa identidade visual, você acaba no final das contas tendo uma uh, uh, similaridade, uma identidade visual em todas as suas capas, só vai diferenciar o que? Um vai ter um retrato menor, outro retrato maior, mas a identidade visual está concisa então vou clicar nesse, posso escolher qual miniatura que eu vou querer, para essa primeira imaginando só que eu faço, hum, eu tenho um canal só sobre beleza, dentro de beleza você tem cabelo, make, qualidade de vida, enfim, então vou escolher este terceiro aqui, se você não viu os vídeos anteriores eu convido você a dar uma olhada nos vídeos anteriores que mostra como trocar texto, trocar foto e o que necessitar para que você use esse template com a sua cara. Lembrando que quando aparece esse, essa marca d'água aqui do Canva é porque essa foto é paga, tá ok? Então agora eu vou acelerar o vídeo e fazer todas essas etapas sem necessidade de você ficar me esperando para finalizar. Agora é só baixar. Aqui essa sugestão de PNG OK, você pede para baixar e pronto. Gostou desse vídeo? Então curta, comente ou compartilhe. Estarão abertas as inscrições para o curso de Canva. O próprio, você vai aprender a trabalhar com essa ferramenta fantástica e importante para criar postagens em redes sociais, stories e muito